Olá, alfabetizador, alfabetizadora, você tem interesse em saber um pouco mais sobre o método de alfabetização de Paulo Freire? Vem aí um curso inédito da EAD Freiriana, como alfabetizar com Paulo Freire. Aguarde!